Felinho, together, hein? Eu vou fazer aqui com esse telefone, que é tipo aquele microfone luxo, pra não ficar tanto eco, porque veja o que acontece. Uma demonstração. Percebe? Então, para aliviar um pouco o som da garagem, eu sei que quem mais antigo gosta, eu vou ficar com esse telefone aqui no estilo Silvio Santos, maravilha. Bom, você chegou arregalado com o título, certo? Você falou assim, não, não é possível, o que está que acontecendo? Eu também. Aí eu listei tudo para não ficar louco, anotei aqui, fiz conta, fiz uma conta em cima da outra, tentei custear, baratear, coloquei até meu nome aqui às vezes para tentar desconto, e realmente é isso que você está vendo, é as X6 de mais de 100 mil reais, você está diante de umas X6. Eu não vou falar mais cara do Brasil porque tem outras no, no grid que tem até preparação de motor e tal, então não vem ao caso. Uma das mais caras do Brasil, certamente, tá? Dos influenciadores digitais ou do, do, do urban style, as ex 6 é mais caras do Brasil que os caras gostam desses negocinhos, né? Essa ah, aqui é mais cara do Brasil, essa aqui é mais rápida do Brasil, essa aqui. Para. É o seguinte. Mas que, por que que surgiu esse vídeo? Vamos lá. Estávamos numa etapa, se eu salvo engano, foi aquela que eu fiz é, o curso, corri e tal. Aí os caras, pô, você tinha que estar com uma mil, lá lá lá, tal, não sei o que. Eu falei, não, calma, tudo no seu tempo, né? Passarinho sabe, passarinho que come pedra sabe o, o que tem, né? Então, falei, não dá, meu, porque é tudo mais caro e tal, não sei o que. E realmente, quando a gente vai pra campeonato, enfim, fica mais caro que a 600, sem dúvida alguma. Aliás, se você quiser que eu faça um custo da etapa, quando tá saindo agora atualizado, pede aqui embaixo que a gente faz também, tá bom? Pra você ficar feliz, porque teve um antigo que vocês já caíram do cavalo, essa aqui pode ser que vocês caiam... Vocês estão a cavalo ainda ou vocês já estão de carro? Bom, é o seguinte: aí o cara falou assim pra mim, não meu, mas só moto já é mais de 100 mil reais, então dá pra ter uma mil. Eu falei, não, não é. Ele é? Eu falei, não é. 60 mil? ZX6? Falei, não, não. Olha o que tem de peça lá, olha as coisas, faz a conta. Eu falei, caraca. E aí assim, eu não senti, e isso foi numa das coisas que eu peguei a ZX6. Justamente porque o pulo do gato é que eu tinha peças que eu poderia reaproveitar, certo? E aí foi mais barato para eu poder montar essa aqui para a pista. Um exemplo, só um amortecedor desse aqui hoje, trazer um Ulis, custa, se não taxar, R$ 8.990. Se taxar, vai para R$ 12.13, certo? No Akrapovic desse Full, quanto você acha que custa? No mínimo uns 15 pau. Isso aqui era da outra moto já, o amortecedor da outra moto. Então a bomba já era da outra moto. Então quando você vai fazendo conta os itens que eu aproveitei, esse tanque, por exemplo, é o tanque reserva da outra moto, com a tampa e tal, foi mais barato para eu poder equipar essa moto. Então, por exemplo, 30 mil aqui eu já tinha de peça, entende? Então foi isso que também justificou a vinda e claro, atualizar equipamento é importante tanto para eu fazer meus cursos, quanto a minha apresentação, porque você sabe que a apresentação, quer queira que não, durval careca tem que estar tá no Gary bonitinho, tá não sei o que, então é legal estar tá com uma máquina 2020. acho que eu mereço também por tudo que eu faço, certo, só eu sei o quanto eu ralo e quanto eu trabalho, e aí alguns que cabe no bolso, por isso que eu vim pra essa moto aqui e assim, das 600, não preciso nem falar né, é as 600 que eu mais gosto, eu amo essa moto aqui, eu amo as EX6, pra mim é a melhor 600 que tem e assim ó, não vamos muito longe, eu vou fazer o, acho que já foi já pro canal, o resumo daí tá não aconteceu comigo, mas aconteceu em 2019, ah, deu um problema no câmbio, e aí, saca o motor do quadro, vira o contra lá, não senhor, Câmbio cassete, ó. cassete, já eu ia desmontar errado aqui ó abriu aqui ó saca o câmbio resolve não sabe sair o motor do quadro nem nada enfim eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de cada item tudo que ela tem certo e aí você vai entendendo primeiro ponto as carenagens né então o kit aqui carenagens de pista pintura e a bolha certo as carenagens são retrogress com a bolha, a pintura eu fiz com ciganinho, então foi um luxo, que é a primeira vez que eu tenho uma moto com a minha pintura, que eu escolhi do jeito que eu gosto, tá? E esse kit que vocês estão vendo aqui, com o banco de EVA que também já veio, perfeito? Esse kit sai cinco mil reais, certo? Para vocês terem uma ideia aí, claro que depende muito da sua pintura, se for uma pintura mais complexa e tal, fica mais caro, provavelmente talvez a, a carenagem esteja um pouquinho mais caro, mas eu estou colocando 5 mil aí com tudo é, resolvido. Outro ponto, bomba de freio, então é bomba de freio é a Brembo, certo, é a RCS19, hoje a nova ela tem um, um desvio aqui para o lado para facilitar a parte do cabo do acelerador que fica em cima do sangrador aqui né então a nova ela ficou recuada para o canto ficou bem melhor a minha antiga ainda ela é para cima mas essa bomba aqui em, rela, em relação à nova questão de frenagem é tão boa quanto tá uma bomba dessa aqui usada hoje você vai gastar uns dois mil reais qual que é o tesão dessa bomba você tem a regulagem da altura do manete e também o deslocamento dele, se caso você toma uma queda, alguma coisa, não quebra, ele vai para cima e você não perde, se quebrar você substitui, certo? E é uma bomba que tem um poder de frenagem muito melhor que a original e você tem a questão, você está vendo que ela está até vermelhinha aí, tem a questão que ela tá já racing e tem quando ela fica preta, que é uma bomba um pouquinho mais amena para quem tá começando e acostumando com a bomba, perfeito? Então essa bomba aí, se você for comprar uma nova, você vai gastar uns 4 mil reais tá? Uma ousadinha aí, boa, 2 mil R$2.500,00, até três Então essa bomba eu trouxe na minha moto e é excelente para frenagens né continuando aqui um semiguidão semiguidão que eu coloquei da CBR 2007 esse semiguidão por que dela? Porque o cadeado é o mesmo milímetro da bengala e ele tem um ângulo igual ao original se você pega um Bullet por exemplo que é um, guidão, um semiguidão maravilhoso ele é reto ele tem um ângulo muito menor e isso me cansa bastante então é, esse semiguidão aqui me atendeu muito bem, eu gostei bastante. Coloquei o da CBR 2007. Esse Simigdão, na época, eu gastei 350 reais com ele. Se você for pegar um, um bullet, por exemplo, que é show de bola, você vai gastar aí uns 600 reais. Maravilha? Bom, perfeito. O lap timer para quem já tá um bom tempo aí, ajuda. para quem tá começando, atrapalha. Porque você não sabe o que você tá fazendo, você quer virar rápido e aí você se perde. Mas pra mim, ajuda. Esse aqui eu ganhei do Chutes. Mas esse modelo aqui, acho que vai gastar uns mil reais. Aí, porque o oh, Stardine, o 2 é mais antiguinho, mas hoje um solo custa 3 pau, que é o top aí, que a galera tá usando bastante e tal, mais até, mas acho que uns três mil, então um timer hoje pode colocar dois mil a três mil reais aí, para você ter esse guia que é importantíssimo na pista, que te ajuda a você... É, dividir para o setor, entender onde você está melhor, onde você está perdendo, onde você está acelerando, onde você está deixando de acelerar, enfim. Você vai conseguir melhorar uma vez que você já está mais entendido, mais evoluído para poder brincar à vontade. Bom, depois disso a gente tem o amortecedor de direção, perfeito? Esse aqui é o matriz, tá? ele já veio com esse... É, eu comprei junto com esse kit de suporte, para não precisar fazer nenhuma adaptação, consegui colocar aqui na moto sem dificuldade, e vim me atendendo muito bem, é, eu coloquei ele, acho que se eu não me engano foi em novembro, já tem a Potenza, é, dois Interlagos, cinco Capuava, e tem tá me atendendo maravilhosamente bem, eu, o máximo que eu andei aqui foi oito, tem 16 níveis, só para você ter uma ideia, tá? Então eu estou gostando dele bastante, é, ficou bonito aqui na moto com os detalhes em carbono, tinha a opção prateado e carbono, eu peguei carbono gostei mais, tá aí você vai gastar, eu na época gastei R$ é, 1.200, reais. talvez hoje fique R$ 1.500 por aí esse amortecedor aqui, ou se você quiser um Wallis aí que tem a opção no manual da casa você comprar, que sai aqui embaixo o suporte com o igual da 2012 e tal, com mais um amortecedor original, vai gastar por volta de uns 6 mil reais com o amortecedor original comprando da concessionária, tá? Comprando aí é, sem saber a procedência, se alguém, sei lá, aí você gasta uns 1.500 de amortecedor, mas o suporte que deve dar mais uns 1.100 reais aí, uns 3 conto. Mas original, original tudo zerinho, vai gastar uns 6, dependendo 9, aí depende muito da variação que você pegar. Maravilha? A suspensão. Olis, o cartucho, primeira vez depois de nove anos que eu tenho uma olhins na dianteira, os cartuchos né, que já resolve muito e é Perfeito, tá? A galera gosta, você, às vezes você vê lá no Mundial, tá a bengala completa, mas tanto no WSBK, no BSB, aqui mesmo, o cartucho já é suficiente, tanto na 600, quanto na 1000, na 300, 400, resolve muito. Você ganha uma suspensão nova, com muito mais curso, muito mais setup, muito mais regulagem, muito mais opção. A moto ela fica diferente e aí também, depois eu até vou fazer uma observação, que isso aqui é para quem já tá num nível muito mais agressivo, tá? Quem tá começando, não coloque, porque vai andar para trás é muita suspensão é igual a bomba de freio as vezes da bomba dela original se você desligar o ABS é maravilhoso coloca muita coisa você anda para trás porque é para uma frenagem mais agressiva é para quem já está no 10 mil Livre, é para quem está lá dentro eu virei 43 Interlagos com uma suspensão original então pra vocês terem uma ideia tá então mas assim hoje no meu nível de pilotagem puta, eu tô adorando eu ganhei uma moto nova aqui em questão de suspa tá cartucho desse aqui do jeito que você está vendo ficou mil instalado, beleza? Revisado, instalado, com óleo bucho e tal. Se você for comprar ele zero, eBay vai estar tá uns R$9.200, 9.300, fora a taxa para entregar para cá, fora a taxa se parar lá que vai ter mais os custos. Então aí vai para uns 15 palmas dessa tranquilamente, tá? Vai fazendo as contas aí. Nós vamos colocar depois no final todos os preços, tudo bonitinho do que eu fiz aqui, beleza? E o que eu fiz aqui é sem taxada, se você importar, tem a taxada. Aí não dá para ficar mencionando muita coisa. Depois, nós temos os aeroquipes, Tanto da traseira quanto da dianteira. Eu filmei só o dianteiro aqui para vocês verem. A traseira é igual a malha de aço. Sai da bomba, vai lá embaixo. É fundamental para a pista. Eu sempre falo. Só que o aerokip não resolve se você tem o ABS ligado. Se você tem a moto com o ABS ligado, não precisa gastar com o Aero Keep. Se você vai desligar o ABS igual eu fiz, colocar uma bomba, ou mesmo com a bomba original, vai desligar o ABS, põe aerokip que seu freio vai ficar muito melhor muito mais eficiente porque a força que você faz aqui em cima vai igual lá embaixo e não dilata então que é essa malha de aço aqui que você tá vendo bom depois slider de bengala. Por quê? Dá um deslize lá embaixo, como você pode ver. Dá um deslize alguma coisa, ela pega, ela cai mais enfiada, vai machucar a botinha lá embaixo, vai machucar o pezinho, pode foder o parafuso do eixo. É muito legal, ajuda bastante. A ponta dele de nylon, esse aqui personalizado é RSI. Eu acho que um slider desse aqui hoje deve estar por volta de R$ reais. mas liga na RSI porque que eu tô colocando isso. Eu tenho uma parceria com a RSI, então logo para divulgar os produtos e porque eu confio na marca, eu não tenho os valores aqui porque eu faço os testes e falo para você, filho usa que é luxo, entendeu? então eu não tenho, eu tô colocando aproximado, pode ser que tá mais barato mais uns 400 reais aí um slider desse, maravilha? eu acho fundamental, aí depois a gente vem para complemento de radiador que tá aqui embaixo, nessa moto eu fiz diferente, eu deixei a ventunha ligada por quê? Porque, como eu tenho dois cursos, tem que puxar o aluno, às vezes está mais lento, anda mais devagar, temperatura esquenta e é sempre bom ter a ventoinha para baixar isso. Mas na pista, a gente anda com água desmeralizada, água desmeralizada não é igual o fluido e aí ela pega a temperatura mais rápida. Então tem um complemento e esse complemento a gente usou, eu principalmente fiz questão dele depois que eu corri em Goiânia, que estava um inferno e mesmo com a Interlagos, às vezes você pega um inferno aqui também e aí esse complemento ajuda a manter a. A temperatura mais agradável para o motor e também, se caso você não, não verifica, ela, então ela pega uma temperatura, joga o líquido lá para o expensor, volta, cria uma bolha de ar, alguma coisa, você não faz manutenções, pô num, num radiador padrão, uma bolha de ar pode comprometer com o complemento eu tenho muito mais é, litros aqui me favorecendo se caso eu criar alguma boa de ar alguma coisa então o complemento de radiador para corrida é fundamental para uso urbano track day somente ou estrada não tem problema nenhum não precisa só que é exclusivamente pista tá na Elvira não tenho bom um complemento desse aí na época eu gastei dois mil reais com suporte, com tudo. Hoje vai estar por volta dos 3 mil, tá? Muito bem. Mangueiras. Eu comprei usava eu gastei mil reais. São essas mangueiras aqui também fazem parte desse kit para também aguentar mais a temperatura, a corrida, né? É melhor, é mais performance. Eu falava uma besteira, diminuir o calor tal na Target, que negócio de dissipar e tal. Não tem nada a ver, depois eu posso até me corrigir. Mas ajuda também nesse fluxo todo, certo? Então complemento o conjunto. Mil reais eu comprei usada. E você pode ver que tem algumas partes que estão faltando aqui. Teve uns pontos que furou. Então eu não aproveitei. Então tem mescla da original e mescla dessa aqui. Mas se for comprar um kit de mangueira dessa aqui hoje, vai gastar uns 2.800 tá? Tampa GB, que é original. E era obrigatório no campeonato, certo? E eu acredito que ainda é. Então se você não viu o slider lateral aqui, é porque ela já tem as tampas GB Racing. E esse tanque que ele já é um tanque porrado que eu tenho, então por isso eu não vem a necessidade do slider aqui na lateral, porque as, as tampas desse tanque já fazem a função para mim, certo? No caso, como está com carenagem de pista, então é muito fácil arrumar, colocar fibra e resolver, tá bom? Então, as tampas GB original eu gastei na época 2.500 minto, na época foi R$1.800,00, que eu comprei essas tampas em 2016, 2016. Hoje ela tá uns R$ 2.500. Você tem primeira linha, aí você acha até mil reais no Mercado Livre, então não sei, não sei se é tão luxo assim, mas é legal. Então, vai colocar uma hora. Eu coloquei 2,5, que foi o que eu vi atualizado, tá bom? Muito bem. Kit RSI, que é o quê? Essa tampa aqui do dos Ih, rapá, do fluido de freio aqui, esse copinho, né? o potinho do fluido de freio, agora não me fugiu o nome dele boneco, mas essa tampa aqui é uma personalizada DC e essa aqui do óleo, certo? que eu preciso de uma chave allen para soltar ela, então é mais segurança para mim, fora que ela tá frenada também tá, então esse kit aí, é, eu coloquei 200 reais essas duas tampas aqui, o acho, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, depois eu tenho um slider de balança que aí vocês estão vendo aqui que ela tá apoiada A moto no cavalete, certo? Então é como se ela tivesse um solto Esse slider de balança é pra colocar cavalete Ele tem a ponta de nylon também eu acho que deve estar tá uns 250 reais aí por aí Ele tem a ponta de nylon Só que isso aqui não protege tanto assim É mais pra colocar o cavalete, beleza? Por isso que eu nem coloquei um tão avantajado assim Pra não ter aí cada um, cada um Cada qual, cada qual tem a quilha também, que é esse capa corrente que é obrigatório em campeonato, que é de carbono. Então, isso aqui é, foi um achado. Não sei onde tem mais, ninguém tem, ninguém faz. Eu consegui. Foi na época que eu comprei umas carenagens da antiga 6 de um piloto que trouxe e importou isso aqui. Então, eu não faço nem ideia de quanto custa isso aí. Eu vou colocar 200 reais, mas eu acho que é bem mais, tá. Mas esse, é, é obrigatório para campeonato para ficar o seu pé escorrega e não vai lá para baixo. Depois eu tenho o um amortecedor traseiro, que é um Owens, que eu já tenho ele há algum tempo. Isso aqui é essencial nas EX6. O da 636 o amortecedor melhorou muito em relação da 12. Mas se você tem uma 12, isso aqui é essencial. A 636 é bem melhor, mas também é. É muito melhor o olhos tá? Aliás, para qualquer moto o amortecedor traseiro é importantíssimo. Tem muita moto o cartucho dianteiro e já é bom original, não precisa nem mexer. Mas o traseiro é fundamental, tá? Então, o um amortecedor desse aí hoje você vai gastar na época eu paguei nele 5.900, hoje uns 8.900, tá? Fora se taxar, lá, lá, lá, lá, lá. Então eu vou colocar 8.900, beleza? Pedaleira. Estou usando uma pedaleira da Bullet, a qual eu gosto muito, uso há muito tempo, adoro essa pedaleira aqui, a posição dela fica perfeita para mim, é o ponto que eu mais gosto, acho que eu sou até um dos caras que usa a tela mais baixa, ela é quase do tamanho da original, só que bem para trás. Putz, não tenho o que falar dessa pedaleira aqui, eu gosto bastante, você consegue comprar por partes, se caso dá uma queda, alguma coisa. Um kit de pedaleira dessa aqui, da, da Bullet, ou Bullet, não sei como você vai falar, Bullet, que eu estou aqui no Brasil, vai gastar uns R$ 1.800, reais, tá? Com frete e tudo e tal. Depois disso, já tem o kickshifter, Kick kickshifter kick shifter eu troquei, coloquei o da Xtreme, por quê? Por original deu problema? Não, acontece que o corte do original é muito longo, então parece que eu estou cortando, trocando a marcha usando a embreagem. Para uma pegada rei, sing, eu coloquei esse Xtreme que eu coloquei 65 milissegundos, que é um tempo bom, vai bem, funciona, ajuda e fica um luxo e ele funciona ideal. Comprei só o que shifter, não fiz com cor de largada, vocês aí. Puta besteira, Só o kickshifter, tudo certo. Um 450 de kickshifter. Depois da pedaleira, a gente cai pro escapamento. Aí sim, nós temos um Akrapovic full aqui. Aí você tá lendo: carbox, calma. Teve uma queda nesse Akrapovic. O único cara que conseguiu arrumar aqui. Brasil, foi o Rogério da Carbox. O acabamento dele é o mesmo, ele consegue ter uma qualidade na fibra de carbono maravilhosa, na lã. É meu parceiro, inclusive, de escapamento. Na Elvira, eu tô com o modelo dele lá também, o Carbox. Cara, não tenho o que falar, eu só não coloquei um Carbox aqui, porque eu gosto muito do Carpovic, eu falei pra ele, e ele falou, não, meu, mas eu vou desenvolver um que vai ser melhor. Falei, a hora que tiver na mão, a gente faz o um comparativo para na mão, mas é que eu, pô, eu gastei uma grana nesse Carpovic, então eu gosto. Eu falei pra ele, meu, vamos fazendo aqui, a gente vai melhorando esse, esse miolo aqui, vai fazer um esqueminha e fica luxo, e mete carbox aí, ele demorou, e aí ficou, mas é um Akrapovic Fu, só vai acontecer hoje aí no mínimo uns 15 mil, no mínimo tá, e fora se taxar, aí já viu, mais uns 15 pau no mínimo, maravilha? A tampa Ray, que é aqui do tanque, que eu não preciso da chave para poder colocar e tirar e tal, que é um adianto, principalmente para quem vai fazer 500 milhas, eu nunca fiz nenhuma, por isso que eu coloquei, mas não é isso, é porque fica melhor, Aê. é porque fica melhor, entendeu? Por isso que eu coloquei a tampa Ray, e esse suporte aqui, foi o cabelo que fez para mim na Target, nem tem mais, uns um 750 pão um suporte desse, vai achar e acha me se for capaz, é mais só você achar o óleo e todas as missões dele no livro, do que esse negócio aí. Eu acho que eu falei tudo? Ah, e a moto né? A moto custa 60 mil. Certo? É. E aí quando você vem em soma aqui boneco, ela dá 111 mil reais, 111 mil reais na Durval Careca Version, aproveitando peça. Lá, lá, lá, lá. Só que você tem que comprar tem que montar a moto, né? Então vamos colocar mais dois desconto de mecânico, mecânico barato, hein? Se quiser fazer um, um mais luxo, tal, vai mecânico, dois contos para montar essa moto. Tá barato, mano. Né? Tá barato, eu acho que é mais caro. Que os parafusos troca, vai colocar de inox, ela lá, faz o getty o luxo e o gosto. É mais caro, entendeu? Porque a qualidade da mão de obra, eu sei que vou montar a moto uma vez na vida, não vou precisar mexer mais, só se eu cair e defecar, mas caso contrário não. Então assim, tô colocando dois mil, vai. Então ela vai pra 113 mil, comprando tudo zero, zero, na caixa. E eu não taxei muita coisa não. Na caixa, zero, ela vai pra 134.850. Vai montar, vamos colocar os dois da mão de obra, 136.850, sem taxar. Se taxar irmão, pode colocar uns 150 mil na moto, você tá vendo, então tá barato né, e aí eu falo mais, então por isso que eu, eu me assustei, que é o título do vídeo ZX6 de mais 100 mil reais, é mais 100 mil reais mesmo que você tá vendo aqui essa moto, é óbvio que se eu fosse vender ela, você não pega 100 mil reais, você né? fala assim, quero 100 mil, cara você é louco, mas se você de tudo que tem aqui, talvez você ache, por ser minha, mas eu também não vou vender, então esquece, para, para, vamos parar de viajar, mas é assim, você fala assim, caraca mano, dói demais, se dói, irmão, você não está entendendo. Só que tem outra coisa, filho, tem outra coisa. Aí você faz aqui, ó, luxo. Vai pra corrida. Aí que acontece? O cara faz motor, mais 10 pau de motor, eletrônica, não sei o que, não sei o que lá, gasta mais 4 pau de eletrônica, mais 2 conto de remap, sei lá. Eu, vai fazendo, vai não sei o que, não sei o que lá, não para. Aí você fala, vou fazer também. Aí você tem que ficar revendo toda hora. Aí você aparece com. Aí você fez lá, 110 pau de moto, mais 15 de motor, preparação, Racks leves. Aí você fala, agora estamos de igual pra igual. Aí ele começa a meter me, pneu zero em todo o treino. você não tem, aí tem que meter pneu zero em todo, não para. Entendeu? Você entende que o bagulho é infinito. Então quando eu falo pra vocês, ô, oh, tá luxo o que eu tenho, porque que eu tô fazendo, minha idade, minhas condições... Mano, herói, herói, mas não é só isso. É porque eu uso as corridas e tenho tudo isso aqui porque é meu cartão de visita, é o que eu amo, é minha vida, é o significado toda a minha história isso aqui. E outra, o prazer não tem não tem valor. E o principal, eu gosto de dar curso, eu gosto de ensinar, eu gosto de dar personal, eu gosto disso aqui. Então para mim é fundamental tá em corrida, tá não sei o que, não sei o que lá. Eu já sei que eu não vou pro Mundial, mas eu preciso estar tá sempre me atualizando, entendeu? Então é por isso aí. Mas é isso, filhos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. ZX6 Lux Anastácia 636 2020. para vocês terem uma ideia aí, eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade, não participa do mundo assim veementemente igual eu. Então, você tem uma ideia agora de quanto custa, maravilha, filhos? Dá um like, sinaleira, se inscreve no canal e tamo chegando total. Au! E não seja louco, você viu a KHFW Informática? Não é porque... é porque você precisa resolver seu computador urgentemente. Você viu que ele apareceu no meio do vídeo, do nada? É pra você resolver seu computador. Eu não preciso mais falar, né? Às vezes eu vou ter que te lembrar e vou falar.